A paz do senhor, meus queridos irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui de volta agora para gravar essas lições e poder ajudar os amados, de alguma forma, uma ampliação mais do conhecimento, somar com isso que você tem dentro de você. Muito obrigado e agora vamos na lição 4 sal da terra e a luz do mundo. Você que está aí a primeira vez é, acessando o nosso canal... Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoen. Vamos lá, então. E são quatro, o sal da terra é a luz do mundo. O texto áureo nos diz, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com quem o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos 9, versículo 50. A verdade aplicada diz: Em um mundo em trevas se corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. Temos três objetivos: ensinar que devemos ser agentes influenciadores, mostrar que como luz devemos iluminar e citar as responsabilidades como sal e luz. Nosso texto de referências de Mateus 5, versículos 13 ao 16. Você lê em casa, por favor, tá? Então, pause no vídeo, lê aí, e eu já vou entrando nos no nossos comentários. A introdução diz. Jesus ressaltou a importância de sermos o sal e a luz do mundo. O sal e a luz são metáforas que denotam a influência positiva os filhos de Deus devem exercer no mundo. Meus amados irmãos, então aqui nós temos uma visão tá, de como Jesus vê você, tá? como Deus enxerga você, qual o teu papel aqui na terra. Vós sois o sal da terra. Três pontos A importância de uma vida constante, o poder relevante do sal... O sal que provoca sede. Ao fazer tal declaração, Jesus revela a dupla função que devemos exercer neste mundo a ver se Somos sal e luz, os agentes influenciadores. Disse o texto em Filipenses 2,15: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, nós podemos perceber aqui que Paulo está fazendo um, uma ligação com aquilo que Jesus disse. Jesus nos fala da nossa função, do nosso papel de influenciadores. E Paulo nos disse como podemos ser influenciadores sendo irrepreensíveis e sinceros. Então, Paulo está falando da integridade, da congruência, porque assim sendo, diz, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Ou seja, deve haver uma diferença entre um filho de Deus e alguém que não está vivendo esse estado ainda, é, entre os quais resplandeceis como as no mundo. Tá? Então, a, a nossa forma de ser, ser sal tá? e ser luz tá? é nós tendo uma vida íntegra. Aí nós podemos resplandecer no meio né? de uma geração corrompida e perversa. A luz só tem a sua função no meio da escuridão. Não existe... É, necessidade de um, acender uma lâmpada no meio-dia na rua. Por quê? Não há diferença, não faz diferença. Por isso Paulo disse que nós devemos ser luz, sim, tá no meio da geração corrompida e reversa, ok? A importância de uma vida constante. Jesus não disse que temos sal ou que temos luz. Ele disse, vós sois. Com essa afirmação, Jesus nos apresenta a responsabilidade que temos de viver uma vida de constância. Olha só, vós sois. Vocês não foram nem serão sóis. Então, aqui o ponto é isto: constância. O autor dos hebreus disse que Jesus, ele é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ou seja, Jesus não muda, né? não muda é, de cara, né? não muda de rosto, vamos dizer assim, conforme o clima, né? conforme o ambiente externo. Ele é o que ele é, independente das circunstâncias. Então, como filhos de Deus, devemos também trabalhar os nossos estados internos da nossa integridade, para que nós sejamos continuamente, com perseverança, sal e luz. E aqui, aqui é importante uma coisa. Somos influenciadores. Por que, que influenciador? Influenciador é alguém que ajuda os outros de uma forma positiva, onde ele chega, traz luz, traz temperança, autocontrole, alegria. Ou somos contaminadores? Aquele que contamina chega no ambiente trazendo um apagão, né? aquela tristeza, aquela reclamação contínua, aquela murmuração, aquelas palavras negativas. Quem é você? Pensa, senão vai responder para mim. Você precisa ser o mais honesto possível com você mesmo. Quem é você? É influenciador? Está espalhando luz, temperança? Ou é contaminador? Pensa um pouco aí. Veja, o poder relevante do sal. João Stott disse que a salinidade do cristão é o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças é discipulado cristão, verdadeiro, visível em atos e palavras. Meus amados, congruência é isso. Tá? Eu falei a palavra congruência, né? e aqui está a explicação. Congruência é ser verdadeiro, visível em atos e palavras. Aquilo que a pessoa diz não pode ser negado pelo seu comportamento. Tem que haver congruência, tem que haver uma soma. Tá? Influência positiva é quando há tá? este ponto. As palavras condizem com suas ações. O Dr. Campbell Morgan acerca do sal, ele diz que o sal é asséptico. Ou seja, nesse caso, o sal nunca cura a corrupção ele previne e impede que a corrupção se espalhe. Ou seja, é muito importante quando nós já temos uma atitude preventiva, não remediativa. Nós já pensamos que tipo de palavras vamos falar para não ter uma colheita negativa, para não ter resultados negativos. tá? Então, a postura do sal é preventiva, ela previne, ela ajuda tá? a ter um futuro melhor. O sal provoca a sede. Sabemos que o sal provoca a sede, e a pergunta é: que tipo de sede estamos provocando nas pessoas acerca de Cristo? Veja. Estamos atraindo as pessoas para virem a Cristo ou expulsando-as? Podemos ser sal para a nossa sociedade vivendo de modo santo, honrado, com autêntico testemunho acerca de Jesus Cristo. Então, aqui está o desafio para cada um de nós. Bom é o sal, mas se o sal se torna insulso, com que o adovareis? Tende sal em vós mesmos, olha o que Marcos disse, e paz uns com os outros. Você percebe aqui que estamos falando de temperança? A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem, meus amados irmãos e irmãs, veja aqui então esse é o ponto importante, tá? Ah, eu quero ser sal. Como você sal? Paulo está dizendo, como estão sendo tuas palavras? Tua palavra transmite graça. Se na, a palavra sempre seja agradável, na NVI vai dizer graça. A vossa palavra seja com graça, que transmita graça. Que as pessoas queiram ouvir mais você, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, palavra torpe não é palavrão. Veja o que disse Paulo. Palavra torpe é aquele, aquela palavra que não provoca edificação. Veja que está o oposto, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só a que for boa para promover a edificação. Ou seja, uma palavra torpe é toda palavra que diminui, que não edifica. Então, nossas palavras devem dar graça aos que a ouvem. A nossa palavra deve ser edificante. A nossa palavra deve ser motivadora. Como estamos falando? O que estamos falando? OK? Essa questão. Vós sois a luz do mundo, a luz deve brilhar, mas você pode esconder uma, não se pode esconder uma luz. Cristo, nossa fonte de luz. Não existe outro motivo para a existência da luz a não ser para iluminar. Não existe outra forma de iluminar este, esse mundo de trevas a não ser testemunhado. Brilhar faz parte da natureza da luz. É para isso que ele existe. Jesus disse que somos luz para esse mundo. Como filhos de Deus, devemos brilhar em meio às densas trevas desse mundo pecaminoso. Veja, vós sois. Quando diz sois, está falando de quê? De identidade. Veja, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Ou seja, o que você é, é o que você é. Não dá para esconder, tá? Você pode fingir por um tempo diante de uma pessoa, mas não, não dá para se manter fingindo por muito tempo e mais diante de muitas pessoas. Vós sois, está falando de quem de fato você é. Fala de identidade. Veja, a, não há necessidade, não precisa fazer força para que uma cidade edificada sobre o um monte Seja visível. Veja, não se eu esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Então, o cristão não precisa fazer força para ser um testemunho. Só viver a sua vida em Cristo, naturalmente, intuitivamente, viver essa vida tá? em Cristo, a luz brilha. Não se pode esconder uma luz. Jesus deixou bem claro que a luz foi criada para iluminar. Isso é, não se pode, não pode acontecer se ela estiver escondida. Escolher ser o que é. Veja, a ração da existência da luz é iluminar, a ração da existência do cristão é iluminar o caminho do pecador até Cristo. Se existe uma pessoa perdida, se existe uma pessoa que precisa de Cristo porque está nas trevas, então o cristão vai iluminar, vai direcionar essa pessoa até Cristo. Cristo é a nossa fonte de luz. Acerca de si mesmo, Jesus disse que será a luz do mundo a fonte de luz que jorra para todos. Assim como uma lâmpada naquele tempo precisava de combustível para produzir luz, nós dependemos da fonte e precisamos estar conectados a ele em todo o tempo para poder manter a chama sempre acessa. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero que você pegue isso, eu eu está dizendo, isso é identidade. tá? É como se eu perguntasse para você: né? qual é o teu nome? Aí você diria, né? Ah, José ou Maria. Né? Por quê? Isso é tua identidade. Jesus está dizendo: eu sou a luz. Se as pessoas me reconhecem, porque onde eu chego, eu transmito luz. É isso que Jesus está dizendo. E nós, como filhos de Deus, ligados a Cristo, também devemos ter esta mesma identidade. Nossa responsabilidade como sal e luz. Tende sal em vós mesmos, quem pratica a verdade vem para a luz. Sal e luz, uma perfeita combinação. Muito bem. Existe uma perfeita harmonia. Entre o sal e a luz. Falta um R aqui, tá? Mas tudo bem. Entre o sal e a luz. Vamos, vamos corrigir? Dá para ficar bonitinho, né? Pronto. Vigido. Ok. Então existe uma perfeita harmonia entre o sal e a luz. Porém, num gesto muito elegante e amoroso, Jesus nos advertiu acerca de nossa importância em mantê-los sempre ativos. Tende sal em vós mesmos, com esta amorosa advertência, o Senhor nos convida a priorizar nossa essência. Ter sal é permitir que o Espírito Santo e a palavra nos limpe. Porque tão somente o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então somente o Espírito Santo, ele penetra até a divisão da alma e do Espírito. Ele penetra no mais profundo do nosso ser, nos mostrando quem somos de fato. Por isso nós devemos permitir que o Espírito Santo, mediante a palavra, nos limpe, nos purifique quem pratica a verdade vem para a luz. Observamos que a mesma advertência dada ao sal também foi dada à luz, se o sal pode perder o sabor, a luz também pode perder seu brilho. Ou seja, se esconde. Duas coisas importantes chamam a nossa atenção. Primeiro, os que praticam a verdade vêm para a luz. Quem a é luz deve ser de sempre na verdade. Tá interessante, porque a luz é um referencial que tipo de referencial estamos sendo? Okay? Qual a magnitude da nosso, do nosso brilho, da nossa luz? Enquanto o sal serve para dar sabor onde penetra, a luz deve, por sua vez, iluminar o ambiente onde a escuridão, onde a escuridão é predominante. Como seria um mundo sem sal e sem luz? É uma comida, né? por mais apetitosa que pareça ser, se não tiver sal, né? de tudo né? não fica bom. Né? Eu sei que muitas das pessoas gostam de churrasco. Né? E como seria sem sal? Como seria a tua comida? Jesus usa essa metáfora do sal, porque é algo que todos os dias, todos os dias, nós comemos alguma coisa que está temperada com sal. Se é no almoço, se é na janta. Jesus está dizendo assim também. tá? Nossa presença contínua, tá? nosso tempero. Então, ser sal e luz é uma questão apenas de identidade. É isso que Jesus disse que somos. Não há nada forçado aqui. Não há um esforço sobrenatural aqui para ser sal nem luz. É só viver ligado em Cristo, porque naturalmente você vai transmitir a natureza de Cristo, porque você está ligado a Ele. Bom, meus amados, nos ensinamos que devemos ser agentes influenciadores, mostramos que somos luzes, Devemos iluminar e citamos a responsabilidade como sal e luz. Deus nos abençoe, Continuo rogando as orações. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Muito obrigado quem orou por nós. Gratidão do mais profundo do meu coração. Meu abraço, desejo uma escola bíblica dominical excelente para você. E se você quiser, esses slides é só mandar uma mensagem. Está meu WhatsApp embaixo do vídeo, tá? E você manda uma mensagem com teu nome e da cidade ou estado onde você está, é, nosso, você está participando. Outros países também, ok? Aí nós mandamos para você os slides. Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.